Boa noite! Está começando mais um Temove. temas emergentes em movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolin, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM e apresentarei o programa de hoje direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa Temove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 Excepcionalmente hoje, o professor Clayton Hillig não está apresentando junto comigo o programa. Porém, na próxima semana, ele retorna aos nossos microfones. E você segue comigo até às sete da noite, discutindo os mais diversos temas de interesse público. Hoje, a nossa conversa é muito especial. Nós estamos com o monge Temio Iacussan Silva. Espero ter acertado o nome, monge. <risos> Sejam todos bem-vindos, ouvintes que estão conosco. Seja muito bem-vindo, monge. Realmente é um privilégio estar conversando com o senhor. Nós temos uma pergunta inicial que a gente faz para todos os entrevistados e que é o que dá o título ao nosso programa. O que que te move? O que me move é a vida em si mesma, né? como eu costumo falar, né? A gente flui com o fluir da vida. Uh, o fundador da minha ordem religiosa, chamado Dogen, ele tem um termo que ele usava, né? Que a gente usa também chamado UDI significa que nós somos ser tempo, ou seja nós somos o tempo, né? Nós somos essa existência, nós somos essa geração, nós é que fazemos o 2022, né? Quando tem as questões do ano novo, nós é que fazemos o ano, né? E é em grupo, não sou eu sozinho. Então, o que me move é a vida em si, o fluido da vida. Perfeito. E assim o monge. Uh o senhor escolheu esse esse nome né da, dentro da, da, da sua filosofia como foi essa escolha e o que é, que ele sei não... o, o que que ele significa ah, uma boa pergunta. Na verdade, uh, esse nome não foi eu que escolhi, quem escolhe é o professor, né, de ordenação, de prática, né, ela uh, né? citou bem no início, né, os dois nomes, normalmente a gente usa só o último, então as pessoas me conhecem por Yakusan, apenas, uhum. quem escolheu, né, quem escolhe esses nomes é o professor de, que transmite o que a gente chama de preceitos, né, que são os ensinamentos budistas, enfim, e... Quem me deu foi a monja Coen, né? Coen Sensei, que me deu esse nome, que foi minha mestra, que me ordenou, que me treinou e transmitiu o Dharma. Então eu sou um professor uh, certificado pela ordem religiosa. Uh, né? Tem esse título de Sensei, se usa, mas na verdade é um professor do Dharma. E, e na verdade assim, o temiou ela me deu recente, foi agora em fevereiro, não tinha esse nome, ela deu exatamente na outorga né? Desse título, digamos assim, de professor do Dharma, tem mio significa significado como vasta luz, grande luz, né? Tem a grande mio é luz. Mas o meu nome mesmo, Yaku-san, ele vai ter ali um pouco a minha missão de vida, talvez. e Geralmente o professor escolhe por causa disso, né? E além de ser um, um mestre da nossa linhagem, né? A gente tem toda a linhagem mapeada desde o Buda histórico até até mim, né? Eu sou a nonagésima segunda geração com Hiroshi a nonagésima primeira. Uh, Yaku-san, foi um mestre da, chinês no passado. Yaku significa cura, e san, montanha. Então, algo como montanha de cura, cura da montanha, enfim. Ai, que interessante. Muito interessante. E uh, eu acho, então, que eu já iniciei no, uh, com uma gafe, né? Porque todos os contatos que eu fiz com o senhor, eu, eu lhe chamei de monge uh, TMIO, <risos> Não tem problema. É que TEMIO é um nome que é dado em sequência. A gente usa de maneira muito formal, né? Então, não, não que é uma gafe, na verdade muito não Só que TEMIO chamar os dois nomes é muito formal. Então, pode ser mais só de acusar. Está tudo certo? Que o TEMIO geralmente se usa. Em convites, em cerimônias específicas. Hum. Não, é que dá, não é equivocado, isso é formal demais. É só isso. É tipo eu me dirigir a ti e chamar de Vossa Senhoria, algo do tipo, sabe? Ah, <risos> nossa, que interessante. E assim, e quem é o Yaku-san? O Yaku é um ser humano, como qualquer <risos> outro, que ri, que chora, que se emociona, que se estressa, né? A gente vive num mundo moderno. E, e é interessante falar disso, porque tradicionalmente quando se fala em monge budista, se pensa num monge isolado na montanha, só rezando e só meditando. Que a gente também tem esse momento, né? A gente também faz isso em retiros, em treinamentos específicos, às vezes por anos, nós fazemos isso. Mas como a própria Koen Sensei fala, e tem um mestre uh, japonês que morou na França há muitos anos e difundiu o Zen na Europa, chamado Deshimaru, ele costumava falar... Ele dizia que não formava monges para ficar isolado nas montanhas. Ele formava monges para realmente ir para cidades e estar junto das pessoas, né? Dando exemplo. Então uh, moro no centro urbano, né? Moro em Porto Alegre. Uh, trabalho com a área da saúde, né? Normalmente monges eles não, usualmente, né? No, no Japão, nos países orientais não trabalham. Mas como o budismo é uma religião pequena no Brasil, né? Nós só somos todas as escolas budistas fazem 0,4% da população, né? Então o Zen vai chegar talvez a 0,1%, é a segunda maior escola, porque tem o budismo terra pura, que, na verdade é até mais difundido no Brasil. Então nós somos poucos, então não é uma religião que culturalmente dá uma sustentabilidade, né, para praticantes e para monges. Então a gente tem essa licença para trabalhar, então eu trabalho né, na área da saúde, enfim, e então eu sou um ser humano, como outro qualquer, né, com a, a grande questão de estou buscando, eu fiz um pouco do que o Buda histórico fez, né, Busca, eu ainda sigo buscando respostas, né, o Buda histórico fez isso, ele era um príncipe, usando uma linguagem bem nossa, era um playboy, fechado, isolado, com todos os privilégios que vocês imaginarem, muito bonito, muito saudável, e ele se inquietou. Então, de repente, ele fugiu do palácio e aí ele se deparou com algumas coisas que né, o que deixou incomodado, né? Ele se deparou com velhice, com doença, com morte, além da extrema pobreza que ele viu, e ele tentou responder algumas questões, né, para si. E aí ele sentou em profunda observação, fez várias práticas, fez, chegou a fazer yoga, e aí ele teve o que se chama de nirvana, a iluminação, que, na verdade foi um grande despertar que ele teve. E aí ele começou a entender algumas coisas, e aí ele foi ensinar... E a partir disso é que se desenvolveu toda essa linhagem, né, até agora, até minha, né, até 2022, onde a gente pratica, né, para uh, principalmente, acima de tudo, por uma cultura, uh, a, como diz conhecência, de não violência. Né? Mas eu, eu sempre digo que uh, se fala muito em cultura de paz, mas para mim cultura de paz é o fim. Eu acredito pessoalmente, né, aí é o cidadão, Yaksan falando, né, também o monge, mas que, para mim, eu acredito muito mais na cultura do respeito como meio. Então, uhum. o respeito ele é o meio principal para a gente, de fato, ter uma cultura de paz. Então, sou um ser humano que tem inquietações como todo mundo, que sonha, que se decepciona, que tem raiva, né? Monge também tem raiva. Algumas pessoas já devem ter visto até com essência braba em algumas lives, falando algumas coisas, porque a gente é ser humano. O, a grande questão e o grande treino nosso é, bom, estou sentindo raiva. O que, que eu vou fazer com isso? Né? Eu observo e que tipo de resposta eu vou dar. Então, nosso treinamento, basicamente, é isso. A única diferença é essa que eu aprendi a observar um pouquinho a raiva. Pode ser que, eventualmente, eu me descontrole, mas eu aprendi a olhar e falar, bom, que resposta eu vou dar? Será que vai ser uma resposta além do que eu estou sentindo? Será que eu estou exagerando na resposta? Né? Eu digo resposta ao ambiente, né? qualquer situação. E é, e é um pouco isso que a gente vive na sociedade moderna. Né? Quando a gente olha para a ansiedade, a ansiedade ela é uma resposta exacerbada a, as preocupações futuras, uhum. né? E a ansiedade aqui não é só o transtorno de ansiedade, a ansiedade nossa do ser humano, tá? E uhum. uh, o, o senhor uh, colocou antes de, de fazer a pergunta, eu tenho que que Dizer para os ouvintes que o monge, ele é bem novinho. E eu aqui estou numa dúvida interna se eu chamo de senhor, por respeito, por referência, ou se eu posso chamar de você. Pode chamar de você, Edito. Fica à vontade. Muito obrigado pelo novinho. Não sou tão novinho assim. Eu já passei dos 40. Então, agradeço imensamente o novinho, mas eu passei dos 40. Né, enfim. Então, você uh, colocou da questão da, da busca da resposta. O que, que o senhor pensa sobre essa questão? Será que algum dia uh, todas as respostas serão sanadas? Ou viver é uma eterna busca por respostas, que sempre terão perguntas no nosso existir? É, bom, vocês estão falando de uma universidade, né? o FSM, né? uma Universidade Pública Federal, uh, onde, obviamente, se respira a ciência né? das mais diversas, ciências da saúde, ciências humanas, uh, ciências exatas, e, e pesquisa, né? eu sempre, e eu, como, até como professor universitário também, sei que, na verdade, um dos papéis da pesquisa é na verdade mais do que responder uma pergunta norteadora é disparar novas perguntas uhum. né? eu sempre digo isso né? tanto que eu brinco né que nas pesquisas de nas pesquisas da área da saúde né que é o meu caso sempre vai ter uma frase clássica né mais estudos são necessários para tal questão então a, a, a, assim como uma pesquisa ela também tem esse papel de disparar novas perguntas eu acredito que a vida também né talvez se a gente chegasse a todas as respostas talvez seria tudo muito um tédio, né? Então, esse exercício constante de entender algumas questões, talvez é o que faça a grande magia da vida, né? De ter esse intervalo entre nascimento e morte, onde a gente possa, de fato, uh, responder a algumas e surgirem novas, né? Claro que com o passar do tempo, né? com a idade, se né? fala que né, da, da, da idade da sabedoria, né? Quando a gente chega mais à idade, na terceira idade, enfim, à, à velhice se fala que se chega a uma determinada sabedoria, mas ainda assim, mesmo na velhice, se acredita que, essas, né, que se tem ainda algumas perguntas, se tem menos perguntas, mas essas perguntas surgem porque olha quanta coisa acontece na nossa existência, né? Então, uh, uh, eu acredito muito nessa, né, na, nas perguntas enquanto, assim como eu falei, em perguntas disparadoras, né, perguntas norteadoras de pesquisa, eu acredito muito em perguntas norteadoras para a vida, né? E acho que é isso que nos lança, a, ao que a psicanálise fala de pulsão de vida, uhum. né? A gente estar aqui, trabalhando, uh, evoluindo como pessoa, né? Então, eu acredito muito nessa questão das perguntas. E espiritualidade é isso, né? O conceito de espiritualidade, acadêmico, inclusive é exatamente a busca de respostas por aquilo que transcende ao eu. Né? Então, quando eu me pergunto coisas como né, quem sou eu, de onde eu vim, o que, que acontece depois que a gente morre, eu não preciso ter essas respostas prontas, né? até porque o que acontece depois que a gente morre, o que a gente vai ter são crenças, eu posso ter crenças muito fortes, mas eu não tenho certezas. E é a partir dessas crenças que a gente vai navegando né, ao longo da vida Uh, com essas perguntas, digamos assim, né? E a espiritualidade nos joga nesse lugar, né? De, de a gente, eventualmente, se fazer algumas perguntas, né? Por que comigo? Por que com o mundo? E a espiritualidade nos joga, e eu estou falando isso, né? Independente não tá, de, de religiosidade, né? Não está atrelada a nenhuma religião, na né? Espiritualidade, qualquer ser humano, ele vai se fazer essas perguntas existenciais básicas, né? Uhum. Então, a filosofia se faz, uhum. né? Então, acredito muito nas perguntas. Ah, perfeito. Em que momento tu decidiu que seria monge? Hum, então, como é que começou isso, né? Bom, eu sou da área da saúde, como eu falei antes, né? Eu sou médico de formação, eu sou médico de família e comunidade. E atuando né, na atenção primária, nas unidades, em um determinado momento, uh, eu senti a necessidade de procurar práticas integrativas complementares para exercer nas comunidades, né? Então, uma das coisas que já tinha me chamado a atenção muito antes de ser prática eram as ciências contemplativas da meditação, né? Digamos assim. E, e então, eu fiz um curso uh, de praticante de mindfulness, né? Que é a meditação de atenção plena e, e de instrutor. Então, eu queria né, exatamente aplicar isso com as pessoas. E, durante o curso, eu descobri que, na verdade, o mindfulness, eles deram uma destilada, e é uma destilação, eles fizeram uma espécie de destilação acadêmica onde o mindfulness, na verdade, ele é todo permeado da, da, da, do conhecimento da religião budista, né? E, e ele é uma mistura, na verdade, da, de duas técnicas, digamos assim, de duas escolas budistas diferentes, que é da meditação vipassana, que é do budismo Theravada, que é do sudeste asiático, que se usa muita respiração, e do zazen, que é, obviamente, da minha ordem zen budista. Então, quando eu me deparei com isso, eu "Deu uma luzinha, falei, peraí, vamos na fonte, né, então? O Mindfulness né, talvez não dê conta, vamos na fonte. E aí eu descobri, obviamente, que tinha um zendô, no né, local de práticas, pertíssimo da minha casa, em, em Porto Alegre. E daí uh, já comecei, sentenças e falei: é isso. E aí comecei a praticar, segui praticando. E menos de uma semana depois ia ter um retiro que eu já fui fazer. E de cara, né, era um, esse centro, ele era, na época, orientado pela Monja Coim que nem tinha esse boom todo, ela não era né, tão conhecida pelo YouTube, pelos livros, tinha poucos livros escritos, era conhecida da comunidade só, e foi maravilhoso, porque assim, no primeiro retiro, já, a gente já se olhou já criou uma liga, e dali começamos uma conversa, e eu já tinha, assim, na primeira vez que eu sintetizava, eu falei, eu acho que é isso que eu quero para a vida, inclusive para a vida monástica, né, então... Uh, fui praticar com o Sensei, e cá estou, conversamos, e aí ela fez minha ordenação e aí a gente segue. Seguimos praticando até hoje, né? A gente sempre remete de onde a gente é, né? Então, eu sempre botei essa linhagem né, ininterrupta né, de Koei e voltando para trás até o Buda histórico. Nossa, que interessante. E assim, ó, uh, o senhor, uh, você falando e eu pensando assim, ó, uh, como eu sou ignorante... No, no, nessa questão, no, não no sentido pejorativo da palavra ignorante, né? mas no sentido né, uh, literal de ignorar do, <risos> né, so, sobre o budismo. Nossa, muito esclarecedor. E, e assim, e muitas curiosidades também, né? Uh, qual é o cotidiano de um monge? o senhor tem restrições do que o senhor pode e que não pode fazer uh, é celibatário todas essas questões assim ó pontua a minha curiosidade uma boa pergunta assim depende muito da escola budista né a gente tem uma divisão então do budismo na verdade tem três grandes guarda-chuvas no budismo né porque o budismo ele é uma religião Uh, e, e eu começo afirmando que é religião porque ele não é filosofia. Todo mundo tem esse engano que ah, é uma filosofia. Não, ele é uma religião permeada de elementos filosóficos. Uhum. Ele é religião porque ele tem localização geográfica, ele tem contexto histórico, ele tem cultura. E, então, e tem uma estrutura, inclusive, né? hierárquica, inclusive. Uhum. Então, uh, olhando para esse guarda-chuva, então inclusive, levando em conta a geografia, a gente tem três grandes escolas. A gente tem o budismo Theravada, como eu falei, que é o budismo chama budismo dos antigos que é uma escola que vai manter os primeiros ensinamentos do Buda essa sim ela tem algumas restrições com relação à alimentação os monges seguem o que se chama de vinaya que são um conjuntos de normas monásticas então esses são celibatários a gente tem o budismo tibetano famoso budismo tibetano que é do vajrayana do caminho do diamante né quem é daqui do sul já ouviu muito falar em três coroas três coroas é budismo tibetano então para que fique claro que uma das ramificações do tibetano é sua santidade Dalai Lama uhum. É uma das ramificações né não é a única né? da Daqui da, da é deixado por ripoxê e aí tem o budismo Mahayana que é um grande guarda-chuva onde vão ter várias escolas vão ter escolas do budismo chinês que é o budismo Chan vão ter as escolas do budismo terra pura e essas divisões para que fique claro na verdade dessas escolas não brigam entre si, nenhuma delas é dona da verdade. Na verdade, essas escolas elas se organizaram focando em determinados ensinamentos do Buda histórico, porque Buda deixou, tem catalogado, se fala cerca de 84 mil ensinamentos. Desde as ciências contemplativas, né, meditação, até os chamados sutras, que são ensinamentos que ele deu, ensinamentos verbais que os alunos dele, né, marracassiapa, macacachoa, anotou, enfim, e as pessoas fizeram um compilado disso. Então, cada escola vai ter um foco. A gente vai ter o Budismo Terra Pura, que eles vão ter, por exemplo, um foco no Buda Mitaba, que é o Buda que se chama Terra Pura. Terra Pura é algo que remete ao paraíso, mas não é o paraíso nessa, na perspectiva cristã, né? para que fique claro. E, e aí a gente vai ter uh, as escolas Zen, né? a gente vai ter a Soto Zen, que é a minha, onde a prática central é o Zazen, que é essa meditação silenciosa, sem mantra, sem música, sem nada, e tem o, o que se chama de escola zen rinzai, onde eles estudam as coisas chamadas de koans. Koans são frases que não fazem muito sentido, porque a ideia é quebrar essa lógica da mente, essa lógica até cartesiana que a gente tem, muito metódica, muito às vezes, de fazer determinadas coisas muito por uma lógica, uma lógica de lugar comum, né? E aí, então, a ideia do rinzai é quebrar a lógica com algumas perguntas, do tipo, ah, qual é a face dos teus pais antes de tu de tu teres nascido, ou qual é o som da palma de uma mão. Então, eles jogam algumas perguntas, assim parece que não fazem muito sentido, para a gente parar e, e ver se entende elementos profundos e sutis da existência. Então, uh, do budismo Mahayana, agora agora sim respondendo a tua pergunta, uh, o que a gente vai ter basicamente são o que se chama de preceitos. São algumas diretrizes que a gente segue, como, por exemplo, uh, vou falar de algumas aqui, né a gente... Por exemplo, se fala como não matar, não roubar, não mentir. Parece isso uma obviedade, mas é importante falar porque isso é uma diretriz clara e que também isso é falado de uma perspectiva metafórica, ou seja, não é só o não matar, né, a coisa lá do, ah, o assassinato. É não matar tempo, não matar motivação, a gente não mata tempo, né? A gente sempre fala muito no Z, que a gente não perde tempo, porque a gente, né, a, a gente fala que a vida literalmente é muito curta, então estamos aqui agora quando a gente fala também como um dos preceitos, não abusar da sexualidade, né? Tem a ver com isso, né? A gente não é celibatário, no Mahayana, né? Todos vários de nós são casados, tem filhos, né? Concensei, tem já é até bisavó. Então ela foi casada, foi casada com monge, inclusive tem casais de monge, inclusive casais uh, homoafetivos, o budismo ele não não foca nisso. Todas as pessoas que têm oportunidade do de despertar que a gente fala, de ter uma vida desperta com sabedoria e compaixão. Então não se tem restrições à orientação afetivo-sexual ou de gênero, uh, não se tem restrição nenhuma a isso, só que uh, o grande nosso foco, vou resumir talvez numa frase, é uh, não causar ou minimizar sofrimento. Então, por exemplo, restrição alimentar. Nós não somos obrigatoriamente vegetarianos, vai da escolha individual de cada um, por exemplo. A culinária do Zen ela é o que a gente mencionou de iriori, ela é uma culinária vegana, inclusive, onde alguns temperos até não entram, não entra temperos muito fortes, como alho, como cebola, tem umas questões até da prática, enfim, uh, ligadas à medicina até tradicional japonesa, uh, mas a questão de ser um, vegetariano não um, vai, literalmente, cada uma, e é uma questão até bem polêmica e muito pessoal, né? Porque a ordem, se não de Buda não era vegetariano, nem muito menos vegano, para que fique bem claro. Então, as pessoas né, fazem, a gente entende alguns elementos filosóficos, alguns elementos até científicos, quando se fala do veganismo, das questões da emissão de carbono, de produção de água, isso nós entendemos profundamente, mas não é todo mundo, né? Então, até uh, tem uma nova classificação que eu achei muito curiosa, que essa, acho que a maioria de nós mãos seguimos, uh, que é o que a gente chama de flexterianismo, é curioso esse nome, que, na verdade, significa o quê? Dentro do possível, a gente evita coisas animais, mas a gente evita mais por uma escolha, né, e pensando nos elementos até, nas argumentações que a, a, a, as pessoas veganas até têm. Mas se, por exemplo, tiver algo que me for oferecido, eu não rejeito. Uhum. Eu não, gente, porque nos, tem muita coisa da gente recebeu que nos é doado. E né? E aceitar Buda, a gente a gente mendiga, né, por exemplo, no Oriente, a gente faz o que é mendicância. É como, como um freio aqui no, no Brasil, né, um frade, né, algumas ordens, eles pedem esmolas, ele Dulce, né, pedir esmolas. Uhum. Então, a gente entra nessa pegada também no Oriente. Então, inclusive, alimentos a gente não rejeita. Né? então Mas isso é de cada um, tá? Isso não é uma determinação da ordem, né de ser vegetariano vegano, nem de ser celibatário. Mas a gente tem esses preceitos para a vida, né? De, uh, obviamente, não se deixar tomar pela raiva, como eu falei, a questão da resposta. Né? Eu posso sentir raiva, mas eu não me deixo tomar pela raiva a ponto de uh, gritar, uhum. de ser... Isso não, né, que é um treino nosso, né, então, é isso, assim, em linhas gerais, né, tem muitas outras coisas que a gente poderia explicar acerca de preceitos, mas não tem nenhuma restrição, assim, alguma normativa, né, assim, ah, isso não dá de jeito nenhum. Tem coisas detalhadas, mas dentro da ordem, né? não tem dia santo, né, por assim dizer, por exemplo, no budismo, temos datas especiais, sim, que a gente faz retiro, mas não tem nenhum dia que a gente se recolha, enfim, não. Isso, geralmente, a gente faz em grupo, né, individualmente, o que a gente vai fazer é Obviamente, acorda, a gente acorda muito cedo, senta para meditar, né? pra, senta em zazen antes do café da manhã, geralmente. As nossas refeições nos mosteiros a gente faz geralmente em silêncio, não se fala nada. É ritualística, inclusive, tem todo o ritualístico até para comer. Tem uma maneira de comer muito organizada, né? o zen é, muito, é um método, a gente fala, é muito metódico. Tem cerimônias que a gente faz, né? Manhã, meio dia e noite. E vai inserindo, inclusive, o trabalho cotidiano no meio disso do mosteiro, né? Então, a gente faz tarefa doméstica mesmo, de lavar o chão, de lavar banheiro, né? Uma das nossas etapas de formação, por exemplo, é lavar banheiro. A, a, a, a gente, quando vai sair do noviçado, quando vai deixar de ser noviço, para ser um monge que eles chamam de trainee, digamos assim, a gente passa três meses lavando banheiro. Porque eles falam que quando a gente determinadas para quebrar essa coisa do ego, né, de graus importantes, a gente faz tarefas que talvez sejam consideradas não muito dignas, né, ou, ta ou tarefas que, que as pessoas possam olhar e, e falar, bom, isso não condiz com a hierarquia, e não tem isso no Zen, né, a gente até hoje está a serviço, né, o Papa do Monge é servir, então a gente está a serviço, se tiver que servir uma bandeja, a gente serve, se tiver que limpar um chão, a gente limpa, Uh, e é como eu falei, foram três meses lavando o banheiro, como prática, inclusive, sagrada, religiosa. E essa foi a parte mais difícil? Ou, o o que, que tu achou de mais difícil assim, ó, da tua vida de antes e para de agora? Uh, o grande desafio é colocar em prática os ensinamentos, principalmente fora dos É né? Uma brincadeira que eu faço muito com os, com os alunos e com os praticantes é... O que que você faz depois que o sino toca? Porque quando eu estou em Zazen, mesmo em grupo, porque meditar, meditar em grupo é muito gostoso, e é muito mais fácil do que fazer individualmente, porque você tá em Zazen individual. Por isso que as pessoas falam, ai, ah, monge, é muito difícil meditar. Tem vários mitos que se criaram em cima da meditação, né, que desde o... não consigo parar de pensar, porque ninguém para de pensar, gente. É uma prática pensante, né? Sua Santidade da Lama sempre fala que a nossa mente ela é incessante e luminosa. Então, a gente tem trilhões de fluxos mentais. Então, não vai parar, não para mesmo. O que acontece é que talvez dê uma decantada no excesso. Isso talvez aconteça, né? mas parar a gente não para. E, e também meditar sozinho é mais difícil. Em grupo é uma delícia, porque um ajuda o outro, mesmo no online. A imobilidade de um, o desafio de um é o desafio do outro. E a gente se ajuda no silêncio, como eu costumo falar. Então, meditar é, é bom porque, assim, estou lá eu quietinho, sozinho, isolado. Tocou o sino, vou para a vida cotidiana. E aí, esse é o desafio, né? Como ser um ser humano a serviço do mundo com mais sabedoria e compaixão? Talvez esse tenha sido o maior desafio, né? E, e, e principalmente em relacionamento com outros seres humanos, né? A gente é muito diferente entre si. A gente tem coisas comuns, né? Dois olhos, um nariz, uma boca, dedos, cabeça troco-membros, mas... A gente vai ter as diferenças constitucionais e vai ter as diferenças mesmo de ideias, de pensamentos, de história de vida, né? O que a gente viveu, seja coisas boas, seja, seja coisas traumáticas até, até aqui. Então a gente é muito diferente, né? Entre nós. E, e esse convívio entre nós é que é desafiador. Sempre foi, né? Para viver em sociedade é desafiador. Né? Então, para mim, continua sendo difícil isso. Mas, dentro da prática monástica, talvez essa questão da sabedoria e compaixão. Porque o treino em si, ele faz parte. A gente sabe que faz parte não é fácil. né? A, vida do, a coisa do zen, todo mundo acha que o zen está numa boa. E, hum, a vida zen ela não é romântica. Né? É um convite ao despertar. Então, vamos lá. Tem trabalho a ser feito. Se acorda cedo, isso para mim não foi problema. O mais difícil, como eu digo, é quando o sino toca que, bom, vou para a vida cotidiana. E aí? Agora o senhor falando, e antes de eu chamar o um intervalo, eu vou ter que uh, fazer um comentário. Eu li um tempo atrás um livro, e eu não sei se eu vou dizer o nome certo, que faz tempo, eu acho que é A Arte da Felicidade, que é a entrevista de um médico americano com, um, com o Dalai Lama, e que é fantástico, assim, eu acho que todo mundo deveria ler, e daí é sobre o budismo tibetano, né? Ele, ele, ele vai, faz toda a entrevista... Não, ele não é médico, ele é um jornalista, né? e é Isso, faz tanto e, e tempo calma, que né? eu li, e daí ele fala dessa questão, né? Da, da dificuldade da compaixão, e, e uma coisa que me marcou muito, e que assim, ó, às vezes eu... Tenho para mim, assim, quando alguém me incomoda, me irrita, e numa parte lá do livro, o Dalai Lama ensinou que a gente precisava olhar o outro apenas como um ser humano, ele é um ser humano como a gente. E como isso faz diferença, né? Eu acho que é, é perceber a legitimidade do outro, né? Porque quando a gente está com raiva, a impressão que dá é que aquele outro ser deixa de ser um ser. Exatamente. Porque tem um, uma grande questão, né, que a gente acaba não exercitando e o budismo nos coloca de frente a isso, que é o, é o conceito do não eu. A gente fala muito do eu, né, eu isso, eu aquilo, eu gosto, eu amo, eu odeio, a gente usa muita coisa do eu, que a gente entende que o ego, sim, ele tem a sua importância, enquanto preservação, né, dessa casca, de, né, de esse saquinho de músculos e ossos. Então, o ego, ele tem essa importância também para preservação, né, desse, desse ente chamado eu, mas a gente também trabalha no budismo com não eu, que é, não existe uma identidade, né, autogerada, uh, auto substanciada e destacada da realidade, a gente está inserido no meio, então essa coisa realmente é bem importante para dar legitimidade, porque é isso, ela nos coloca no lugar do peraí, tem muitos eus no mundo, não tem só o eu, meu eu não é mais importante que o do outro, tem muitos eus no mundo, e, e aí é que a gente trabalha com isso, porque, por exemplo, quando eu pego a própria pandemia do Covid, né, eu sempre gosto de citar a pandemia, porque olha a etimologia da palavra, pan, né? o, o prefixo é pan, quer dizer, pan é todos, atingiu tudo, é global, então todo mundo, em maior ou menor grau, independente de questões sociais, condições de saúde, enfim, todo mundo foi afetado de alguma forma, né? A gente teve que se isolar, teve que... As universidades, né, tiveram que passar para a metodologia forçadamente, para o EAD quase que integral, e, e agora está vivendo o desafio de retomadas ao presencial, o, vai ficar híbrido, como é que é? Então, vários consumos, né, vários conselhos universitários se reunindo e discutindo isso. Então, veja que a gente tem, né, esse elemento do... São vários eu discutindo várias coisas. Uhum. Então, tem a ver um pouco com isso, né? Então, eu não estou destacado da realidade, não sou melhor nem isolado, né? A cada um de nós, né? O conjunto de causas e condições, num, num tempo, né? Falando em 2022, né? Num contexto histórico, num local, né? Brasil, numa região sul do Brasil. Uhum. Então, é esse lugar que a gente tem que falar e começar a entender que é isso, né? A, a coisa do... Uh, do, do outro, que é um ser humano, né? E não coisificar. A violência, ela entra muito nisso. Né? Quando eu violento, quando eu agrido alguém, essa pessoa deixa de ser uma pessoa, ela passa a ser um objeto, uma coisa, né? Vite hum. as questões históricas, como o, o povo negro escravizado, né? Que eles eram reduzidos à mercadoria, né? eles eram vendidos, né? Olha que, que tenebroso, né? E eles eram literalmente coisificados, né? A violência contra a mulher é a mesma coisa, né? Quando o, o, um homem, né, o agressor, ele fala, você é minha. É o é. sentido de posse, de coisa, uhum. eu estou coisificando essa coisa, então a violência ela entra muito nisso, né? E quando eu falo que não se trata de um ser humano, a coisa muda, né? Porque ser humano realmente é questão da legitimidade uhum. que eu estou falando. Olha, tá muito difícil interromper a conversa porque tá muito prazerosa, não dá vontade de parar de, de, de conversar com o monge sam. Mas nós precisamos fazer um intervalo, daqui uns minutinhos a gente volta, não saiam daí, continuem nos ouvindo, que muita coisa boa vem pelo ar. Estamos de volta com o T-Move, para você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo. Você está ouvindo o programa TEMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do monge Sam. O TEMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Traremos sempre assuntos que sejam do seu interesse. Ainda na linha da meditação, Monge, já emendei a, a, a, a vinheta do intervalo, já emendei com a, a pergunta de, de tanta ansiedade de ouvi-lo. Uh, ainda nessa questão da meditação que o senhor falava que, é, que foi uma, uma dificuldade sua, né? E eu me identifiquei assim, ó, já tentei fazer várias. Uh, Vários, assim, ou por vídeo, por áudio. Até gostaria de saber o que, que o senhor pensa disso, porque na internet tem uma infinidade né, de ofertas de, de formas de meditação. O que, que o senhor pensa sobre isso? Ela, é, ela faz bem? Vale a pena a gente ir para o YouTube? Não, é ótimo o teu questionamento, porque eu acho que é o, é o desafio de várias pessoas, porque tem muitas técnicas, né, muitas, muitas formas diferentes de, de meditar, por assim dizer, né, eu, na verdade, né, eu ensino e eu pratico o Zazen, o Zazen, ele é além da meditação, né, porque quando a gente medita, a gente, meditar é um verbo transitivo, né, eu medito sobre algo, eu medito em algo, né, eu tem um foco, geralmente. E o Zazen, na verdade, eu brinco, né, que ele é o meio e o fim em si mesmo. Então, a gente senta, é uma prática do que a gente chama de corpo-mente. A gente senta tudo junto, senta com o corpo-mente não dissociados, e senta e se observa. Observa o corpo e observa a mente tudo meio que casado uh, O que eu sempre costumo falar é que, uh, assim como eu brinquei, né, no início, que o, o, não existe a verdade absoluta em nenhuma escola budista, né, o que a gente fez foi ter, ter diferentes olhares sobre os ensinamentos do do Buda histórico, né, do Shakyamuni Buda, uh, a, a meditação, o que eu sempre digo é, uh, teste, sempre vale a pena testar, e, e, e pratique aquilo que faz sentido para ti, que te toque, que, que realmente você perceba que teve algo especial em realizar isso. Seja com mantra, seja com música, mindfulness que seja, seja zazen, seja outra técnica, né, a, a, a importante é que pratique que, e, que e que você se sinta, né, uh, bem, que perceba que, bom, tem algo especial e que fez sentido para mim, né? eu sempre falo a questão da busca de sentido, né, que o Victor Frank falava tanto, uh, tem a ver com isso, né, eu, eu, eu, é importante praticar algo que faça sentido, né, eu não tô trazendo aqui verdade, né, o budismo ele não é uma religião proselitista, ou seja, não vou falar, ó, oh, gente, a verdade tá aqui, a técnica é essa, não, uh, o budismo na verdade, o Buda, ele deixou uma das possibilidades que pode ser encontrada inclusive, por exemplo, na meditação cristã para quem é cristão, tem uma associação linda mundial chamada Associação Cristã, né, tem uma ordem de monges chamada monges trapistas, né, que eles fazem, Thomas Merton, o maior exemplo disso, e ele meditava, né, Thomas Merton, ele mesclava cristianismo, inclusive com budismo, porque ele, ele, ele pegou o Zazen e adaptou para vertente cristã, isso é maravilhoso, sabe, então, não tem uma verdade importante talvez, ver aquilo que faça sentido para ti, experimentar, né? O Zazen é legal, porque remete ao Buda histórico, né? uma prática de 2.600 anos, pelo menos, mas, obviamente, a pessoa quer testar outras coisas, por favor, né? testem, né? No budismo tibetano tem várias técnicas, né? Do reduzir os sentidos, eu vou ter a chamata que é uma prática muito voltada para o coração, né? onde se fala da compaixão, inclusive, né? se observa elementos da compaixão, e assim por diante, né? Então... Né? realmente possibilidades tem muitas e aí à medida que, que for vendo né a pessoa vai testando inclusive né vão ter vídeos de Zazen pessoas ensinando Zazen online né? e quem assim eu nunca fez uh, nenhum tipo de meditação e não sabe nem por onde começar por onde ela pode iniciar Sim. qual é o primeiro passo tem uma técnica que eu gosto... Primeira a coisa é a pessoa poder parar e se observar, né? Eu sempre digo, né? eu gosto de falar que respiração consciente, se a gente parar e respirar, né? A respiração, ela é uma âncora, né? Tanto que fez muita falta a questão do ar, né? Durante a questão do Covid aí, né? Vida as intubações, a, a crise de oxigênio que teve em vários locais, porque o ar, ele é um elemento muito essencial, né? Então, a, a primeira coisa que eu gosto de falar é a pessoa aprender a respirar de forma consciente, observar a respiração. A gente tem a ter uma respiração muito curta, é muito alta, é muito no tórax, é muito, muito no alto. Quando eu paro e observo a respiração do início ao fim, literalmente eu consigo, inclusive, reduzir os batimentos cardíacos. Se eu estava ansioso, essa ansiedade vai diminuindo, é uma maneira. Tem um vídeo no YouTube que eu gosto muito, que ele pode ser o começo, que é chamado meditação em um minuto ou meditação em um instante. Eles mostram como um minuto de meditação pode fazer diferença. A pessoa parar e se observar por um minuto. E esse vídeo é maravilhoso porque ele é quase como se fosse zazen, assim, é um minuto de zazen, A pessoa para e fica quietinha. A gente, nas minhas palestras, com Incensei, também faz isso, né? Que normalmente as nossas palestras, a gente começa fazendo esse instante de respirar consciente, a gente para um pouquinho. Porque é isso, né? A gente, por exemplo, quando vai para um, um evento, né, chega agitado, né? O vim do trabalho, eu vim correndo e tal. E às vezes parar e poder se observar um pouquinho só respirar de forma consciente isso faz toda a diferença então respiração talvez seja o início de tudo e esse vídeo da meditação em um minuto eu acho muito interessante porque assim ele dá um vislumbre assim um minuto opa a gente já percebe por exemplo, que ele ele faz o início ele faz inclusive o fim o pó meditação acabou o um minuto ele vai falar o que tu percebeu como é que tu te sentisse enfim é, eu já anotei aqui para não esquecer e, e, e esse exercício, ele é um importante para a autoconsciência, né? Que às vezes a gente não sabe nem o que está sentindo. Antes eu, eu percebia, eu fui professora da educação básica por 22 anos. Entrei na universidade em, em dezembro. Sou novata aqui. Legal. Então, uh, eu trabalhava muito com os anos iniciais essa autoconsciência para eles saberem o, o que eles estavam sentindo. Até eu fazia um exercício assim, eu, eu fazia carinhas, uh, tipo os emotio, emotions que tem agora, que na época, né, há um tempo atrás, não, não era. Então, eu fazia carinha assim, feliz, triste, raiva... E, e ele podia, durante a tarde, ir lá, colocar no, num painel, identificar aquilo que ele estava sentindo e colocar no painel aquela carinha. Porque eu acredito que é importante, desde de criança, ele identificar o que ele está sentindo. Porque é comum, adultos, às vezes, não... não ah, eu não estou bem, mas não está bem por quê? Ele não identificar a emoção que está sentindo. Então, eu, eu acredito... Que esse exercício de meditação de... é um exercício de autoconsciência, né? De se perceber, de, de, de se sentir, né? Que é, um, que é uma grande dificuldade. Eu acho que no mundo é tão corrido que as pessoas às vezes esquecem de se perceber. Exatamente, é isso, né? A gente é bombardeado por informações ao, ao longo dos dias, né? Uma coisa que eu aprendi com o pessoal do jornalismo, uma informação que me chamou muito a atenção, é que ao longo de um dia, um dia como hoje, né? um dia comum, um dia de semana, que eu acordei, fiz minhas coisas em casa, né? a gente vai para o trabalho cotidiano, vai para a escola, enfim, faz as refeições, depois volta, né? para descansar e depois dormir, para mais um dia. Uh, um dia comum, em um dia comum, uh, o ser humano ele é capaz de absorver ele absorve, na verdade, um trilhão de informações. É muita informação, porque é isso. Desde o feed do Instagram, até uma notícia, uma música nova, um, uma, uma música, né? um, um, um outdoor. Uh, se eu for para a universidade, aí vão ter ensinamentos novos, se eu sou universitário, né? vai ser um dia recebendo um monte de informação, um meme, um emoji, né? qualquer, dessas, qualquer informação nova né, que entra, é assustador. Então, se eu não paro e, no, e me observo, né, quem sou eu no meio disso, uh, fica difícil, né? Uh, trazendo para a área da saúde, o William Osler, que era, ele foi reitor na primeira Universidade de Medicina do Canadá, Um né, eu gosto muito de uma coisa que o William Osler falava, e tem tudo a ver, inclusive, com a, a minha prática, né, que ele fala assim, antes de saber que doença o paciente tem, procure saber que paciente tem a doença. Ou seja, a, a gente fala muito isso na saúde para tirar os estigmas, né? Porque, por exemplo, ah, eu vou usar um termo bem feito, tá? Ah, vocês me desculpem, né? Se usou por muito tempo a palavra idético, tuberculoso. Uhum. São adjetivos, é muito feio, né? A gente está falando de pessoas, né? Pessoas que, por um acaso, uma das condições é ter HIV. Então, não é um aidético que está ali. É uma pessoa que vive com HIV, uma pessoa que tem tuberculose, que está tratando tuberculose. Estou dando esses exemplos para falar exatamente que nós somos né, seres humanos e estamos além desse volume de informações. Então, a meditação, né, qualquer ciência contemplativa, eu gosto muito de falar a palavra contemplativa, porque ela... ela a gente aprende a contemplar, a contemplar a si e, principalmente, contemplar a existência. Porque a gente, quando senta para se autoconhecer, a gente começa a entender também como é que funciona a existência. Mais de achado que, ah, o mundo está ruim, a humanidade não tá não tem jeito. A gente talvez comece a entender que, bom, será que isso não está em mim? Talvez tenha elementos em mim que eu preciso talvez trabalhar, mudar um pouco as lentes de observar, não é negar os problemas, não é disso que se trata, a gente tem problema, e o primeiro ensinamento do Buda é um tanto quanto pesado, porque a primeira coisa que o Buda ensinou quando despertou foi, gente, sofrimento existe, e é sofrimento, gente, que eu digo, não é o um sofrimento pesado, carregar uma cruz, é o do dia a dia mesmo, é pegar a fila, é se molhar na chuva, é pagar imposto, é, é pegar fila, né, São essas coisas que... Dependendo do tipo de resposta que eu tenho me mobilizem muito. Pode ser que uma fila não tenha nada demais, pode ser que uma fila seja, nossa, que coisa chata. Uhum. Né? Então, desse lugar que a gente aprende a olhar a vida com outras lentes e entender que, bom, algumas coisas eu não consigo mudar, eu vou talvez me reajustar. Né? E a resiliência entra nisso, né? não é resignação. Uhum. É eu me mudar aquilo que eu, que eu não consigo realmente mudar. Mas coisas que talvez precisem de mudança, bom, eu vou lá e vou fazer a mudança, e vou fazer o que o Gantt falava, né? Seja você mesmo, você mesma, a mudança que queres no mundo. Uhum. E uh, essa questão das emoções, uh, uh, nessa linha da, das emoções, o que, que o senhor pensa da questão da, se as emoções podem nos adoecer? E assim, ó, existe dissonância do IACSAN médico e do IACSAN monge né? nesse quesito do adoecimento psicossomático? Uhum. Boa pergunta. Uh, essa questão da saúde emocional. Saúde emocional, acho que é um tema que vem sendo cada vez mais estudado, né? existe o conceito. Né? O, aliás, o Daniel Goleman, uhum. que é etano, inclusive, é professor de meditação por muitos anos, né, Daniel Goleman, que vai falar muito da questão da inteligência emocional. Ele que trouxe esse conceito, acho que é à tona, ainda nos anos 90, né, a questão de falar mais do que a inteligência lá do QI, a inteligência emocional, né, a capacidade de eu dar respostas adequadas a determinadas situações. Existe uma área do conhecimento da, da medicina, que é um, é um nome bem grande, tá, que eu vou falar, que é... É psicoimunoneuroendocrinologia. Este nome é gigantesco. Eu acho que eu não ia decorar esse nome. É, literalmente, ele é. Obviamente, quatro áreas: ele vai envolver uh, psicologia, psiquiatria, as questões mentais, ele vai estudar imunologia, vai estudar endócrino uh, e, e ele vai uh, estudar exatamente uma área do conhecimento onde eles estudam exatamente. Uh, de que forma o organismo responde a, ter, a determinadas emoções. Então, eles estudam as respostas orgânicas às emoções. Então, tem tudo a ver. Quer ver um exemplo da, da ansiedade? Por que que pessoas que, quando estão ansiosas, ou estão na crise de ansiedade, pegando o um transtorno de ansiedade, uhum. enquanto né, tem que tratar? Por que que essas pessoas têm sintomas reais? Se eu for medir o batimento cardíaco de uma pessoa em crise de ansiedade, vai estar em 100 e muitos. A pessoa vai estar com taquicardia sim. E essa manifestação é real, não é imaginação. Essa pessoa está tendo um ataque cardíaco real, a pressão subiu. Por quê? Existe uma resposta ao ambiente, um ambiente que seja ansiogênico, vai causar, obviamente, um disparo de catecolamina, de adrenalina. E o disparo de adrenalina é o melhor exemplo, o exemplo mais simples e fácil. A adrenalina vai dar várias respostas, gente. Ela vai dilatar a pupila, ela vai disparar o coração, ela vai mobilizar a glicose do fígado, ela vai trancar intestino, uh, ela vai fazer várias coisas que a neurofisiologia chama de luta ou fuga, né? O luto contra essa situação, eu corro. Uhum. Então, uhum. É, é tipo um lixo no meio do, do, do mato, assim, havia ah, um, um leão, o que, que eu faço? Eu vou lutar com ele ou eu vou fugir? É, é isso que a neurofisiologia fala, e, e essa resposta emocional, ela é, ela é exatamente disso. Só que como nós somos seres que temos sim, uma consciência privilegiada, ah, o nosso estudo, talvez cabe quando falamos em saúde emocional, é... Talvez é aprender a modular essas emoções, e eu falo todas elas, gente, a gente não anula emoções como raiva, tristeza, medo, a gente aprende a observar, né, eu não tô falando aqui para ninguém negar, não, não, não tem por que negar, até porque a gente tem que fugir de uma coisa que me preocupa muito quando se falam em monges, quando se falam... Pessoas que, né, que meditam, ou pessoas até que fazem práticas integrativas, que, que, que me preocupa muito uma coisa que a gente chama de positividade tóxica, né que é muita coisa do ai, ah, tudo bem, tudo lindo, namastê. Eu tô zen. Eu sou zen, é, e os seres. Não é, como diz, não é ficar de papo pro ar. O Cezem está desperto no mundo, é ter ação correta no mundo, inclusive em situações que talvez não sejam tão agradáveis. Então, é desse lugar que a gente fala, né? Então, a gente não aniquila emoções ditas negativas. Uhum. O que a gente faz é modular, a gente observa. Então, saúde emocional, gente, assim, é tudo que há de mais importante. E aprender a modular isso... Bom, ter psicoterapia existe, inclusive, para isso, né? Para a gente, inclusive, modular quando tem algo que realmente está muito desconforme, estou muito triste uma situação relacional, por exemplo, bom, a, a, a terapia está aí para isso, né? porque inclusive uma coisa que eu costumo falar é que meditação Zazen não é terapia, o foco dele é outro, não é para eu resolver questões, eu não vou resolver questões pessoais minhas na almofada de meditação, eu uhum. vou aprender a me conhecer, talvez a partir do Zazen que eu vou falar hum, talvez eu precise de terapia, porque tem uma situação assim, sabe? vamos lá. sim. Uh, ainda na, na, no quesito da, da ansiedade e a gente vê assim, o número de, de pessoas deprimidas e depressivas cada vez aumentando mais, inclusive desde a infância. Né? O que, que a gente pode fazer para manter esse equilíbrio? Para se manter? Tem várias... Perfeito. Tem várias estratégias. né? uma ótima pergunta. Porque a gente realmente vem percebendo esse aumento, uh, muito em virtude de uma sociedade adoecida, né? A gente teve vários elementos sociais que nos colocaram diante de adoecimento, a gente tem as questões de, obviamente, da pandemia, a gente tem, às vezes, relações de trabalho né, muito adoecedoras, né? A, a, o burnout está se falando cada vez mais, né? se as lideranças não olham para isso, as pessoas vão adoecer cada vez mais, vão ter cada vez mais a parte eu não olho para isso, uhum. eu apenas cobro, e eu não tenho a contrapartida de, talvez, observar a saúde, de fato, dessa pessoa. Então, as estratégias são muitas. Primeiro, eu já comecei falando, né? Organizacional. Uhum. Então, eu preciso ter um olhar para as organizações. Qual é a cultura da empresa onde eu trabalho? Qual é a cultura da escola onde eu trabalho? Qual é a cultura da instituição, da religião, da comunidade onde eu vivo? Então, esse é um ponto. Uh, depois eu vou ter uh, estratégias a meditação é um dos elementos não vai ser o, o, o que vai resolver né é um dos né ela é uma estratégia de autoconhecimento uh, sim né Tem um filósofo israelense né o, o Yuval Harari que fala né que meditação vai ser um dos elementos do século 20 é uma das lições do século uhum, 21 que ele... amo Esse as pessoas é... vão meditar cada vez mais é legal. mas é uma das estratégias não é a única então eu comecei falando de organizações eu comecei falando Uh, do, do que a gente chama de determinantes sociais em saúde mesmo, né, gente? A gente está falando, afinal de contas, do sétimo país mais desigual do mundo. Eu tenho desigualdades sociais terríveis. Então, como é que eu vou falar, sei lá, de saúde emocional, de, de talvez de equilíbrio, para uma família que mal tem o que comer? Então, eu talvez tenha que garantir alguns elementos básicos para quem está em, seg em segurança alimentar, quem está em segurança de moradia, eu garantir desses elementos, bom, aí a gente agora vai trabalhar vamos falar agora da gente, né, dos, ado dos adoecimentos outros, né, e aí falar de violência, de, de opressão, de uma série de coisas que a gente tem que olhar. Então, uh, eu falo dessa questão da cultura, cultura organizacional, cultura da sociedade, porque é importante uh, eu poder entender algumas coisas, né, principalmente quando eu falo de respeito, né, do respeitar as diferenças, e não é tolerar, né, se usou por muito, tem a palavra tolerância. Tolerância é uma palavra meio esquisita, que é assim, ai, ah, eu tolero, ai, e não é disso que se trata, né. A gente tem que aprender a dialogar com, com quem talvez seja diferente de nós, né? Então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem o, o diálogo interreligioso, que é um grupo de lideranças de várias religiões. A gente tem pai de santo, tem rabino, tem monge, né? tem pastor. E a gente, na verdade, mais do que aquilo que é diferente, a gente olha para aquilo que é comum. Todo ser humano, ele, no fim das contas, ele quer ser feliz, ele quer ser feliz. Uhum. Né? Se fala... No Zen, a gente até não usa muito a palavra felicidade, a gente usa a palavra contentamento. É o contentamento com a existência. Mais do que felicidade, porque felicidade parece que é uma coisa assim, ah, eu coloco um foco, só vou ser feliz quando eu tiver um carrão. Só vou ser uhum. feliz e a gente joga a felicidade para o depois, né? Joga para as férias, joga para o fim do ano, joga para a aposentadoria, a gente sempre joga a felicidade para frente e esquece de viver o aqui e agora que eu posso achar contentamento nas pequenas coisas. Talvez eu não vá achar grande felicidade, principalmente se eu estou com uma, uma situação que esteja me afligindo. Mas eu achar contentamento, poxa, acordei mais um dia, está né? difícil, mas vamos lá. Eu achar brechas de contentamento no dia é uma das alternativas de achar equilíbrio. E equilíbrio, né? é importante lembrar, eu sempre lembro isso, que não é um conceito estático. né? Equilíbrio é tipo, lembra da pessoa na corda bamba no circo, né? ela está sempre com uma varetinha lá, se equilibrando. Então, o equilíbrio, ele é dinâmico. Às vezes eu tô para um lado, às vezes eu tô para o outro, e a gente vai fluindo com o fluir da vida. Perfeito. Até porque uh, a única coisa que a gente tem, né, Monge, é o presente. O passado não existe e o futuro é apenas uma possibilidade, né? Só temos o, o presente. Presente. Na, o senhor fez a sua fala no, no temas emergentes sobre a questão do preconceito. E o, o, o que, que o senhor poderia nos dizer sobre essa questão do, do preconceito, tanto com a, os lgbt que ia mais? Uh, o senhor já sofreu preconceito pe, pelas suas escolhas? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Já, né? É importante a gente falar que, como eu falei em cultura, a gente tem uma cultura, assim que ela privilegia algumas uh, características de seres humanos e desprivilegia outras, né? Vou falar do cenário nosso Brasil, né? Onde, infelizmente, uh, por exemplo, o povo preto, todos os seus elementos culturais, eles ainda sofrem muito preconceito, né? É o preconceito racial, é o preconceito das religiões de matriz africana, né? Os povos de terreiro passam muito trabalhos, né? Até foi importante lembrar, eu vou participar do Congresso Brasileiro de Saúde e Espiritualidade semana que vem, e me chamou a atenção os organizadores do evento contando que o fato de uma mãe de santo ter sido anunciada como palestrante foi suficiente para derrubarem a página. Então, veja que as pessoas... Há quem diga que não existe racismo no Brasil. Existe, talvez não exista na bolha de a gente estar inserido, mas ele existe se a gente for para a rua e perceber, às vezes, as maneiras como as pessoas são tratadas, até as nossas próprias reações, quando vê uma pessoa preta, os elementos estéticos. Então, é importante falar disso... Porque o Budismo, quando o Buda fala né, que eu e todos os seres simultaneamente nos tornamos o caminho, ele não falou eu e todos os héteros, eu e todos os brancos, ele falou todos os seres, ele incluiu uhum. absolutamente todos. Então, é desse lugar que a gente vai falar, inclusive da inclusão a pessoas trans, a, a, e, e é realmente abrir todas as pessoas que têm oportunidade de, de despertar, né, que, que é o que o Buda fala. Né, de ter uma vida como cidadão, como cidadã. Né? E aí eu trago bem para o cenário da saúde, né, que eu gosto sempre de lembrar que o primeiro princípio fundamental do sistema único de saúde é exatamente a universalidade. Ou seja, o é universal, ele é para todo mundo. Né? Só que a gente, obviamente, como eu disse, está falando do sétimo país mais desigual do mundo. Uhum. A gente, quando vai olhar para alguns elementos interseccionais de características nossas. A gente sabe que, infelizmente, o povo preto sofre bem mais preconceito e o povo branco é privilegiado, né? a questão do eurocentrismo, que se fala muito. As mulheres ainda também têm uma questão né, de, de, de serem desvalorizadas numa série de elementos culturais, no, no, no dia a dia, quando a gente vai olhar. Né? A gente ainda tem bem menos mulheres em papéis de liderança em relação a homens, algumas questões salariais também. Né? nem se fala os dados estão aí para quem quiser pesquisar uhum. uh, obviamente a, a questão do, da, das pessoas LGBT que ia mais né? é, é mais além ainda porque uh, se criou essa celeuma até com alguns elementos religiosos e aí também há quem use infelizmente elementos religiosos para perpetuar preconceitos como, por exemplo, historicamente os povos de terreiro sofreram, né? quando se dizia que, que, que as práticas da, da, dos povos de terreiro são coisas diabólicas, isso é perpetuar elementos racistas. Né? Então, é desse lugar que a gente fala quando observa. E, sim, já sofri uh, preconceito de várias, várias, várias esferas, uh, inclusive uh, por ser budista. Olha que engraçado, budismo é uma religião que... Na verdade, ele não é uma religião que não vou chamar de privilegiada, mas é uma religião que não sofre tanta perseguição quanto os povos de terreiro. Mas eu já sofri preconceito por estar no local, Assuma. estava de preto, careca, e, né, e me chamaram de aberração, assim. Foi uma coisa muito esquisita. E, mas é isso, assim, né? E, e que a gente também não pode se calar, né? Eu vi hoje uma, um vídeo pouco antes da, gente, da nossa conversa, né? Acho que na, na Assembleia Legislativa, não sei se era São Paulo, não lembro onde era, de um homem querendo calar uma mulher assim, ela falando você não vai me calar, ele me querendo calar ela e era meio oh, com... entrar no oh, um empate, oh. e ele querendo calar a mulher. Então a gente não tem esses elementos. É importante a gente olhar para isso porque uh, existe uma vertente do budismo que é atrelada ao budismo mais tradicional, que é o budismo socialmente engajado. Ou seja, tudo bem que é monge, às vezes a gente tem a voz mansinha, tá quietinho, uhum. mas a gente levanta a voz quando tem injustiça social, né? A gente brinca, eu sempre costumo brincar, que eu digo, gente, na Idade Média, muitos monges eram samurais, eles estavam quietinhos, mas quando precisasse, puxava a espada. Sim. Então, é desse cara que a gente fala, faca na bota, trazendo bem para nós aqui. Uhum. A gente você faca na bota quando tiver que você faca na bota. Não é ser faca na boca bota gratuito. Uhum. Mas ah, tem algo que ser preciso quando tem injustiças acontecendo. Então, é desse lugar que a gente faz. né A Guerra do Vietnã nos colocou nesse exemplo né de que monges vietnamitas, eles protestaram né contra diversos elementos de segregação que aconteceram ao ponto de monges em matas extremistas até atearem fogo no próprio corpo, em sinal de protesto. né Tem histórias uhum. por aí. Tá? tô falando para ninguém fazer isso, por favor. Mas... É desse lugar que a gente fala, né? A gente não se cala diante de injustiças, né? A gente, sim, tem que, uh, obviamente, trabalhar pela inclusão, né? A gente está falando de uma sociedade, né? Onde, uhum. como eu pensando no SUS e pensando na, na própria carta magna na Constituição, todo mundo é igual. E é todo mundo independente de ser o que seja. O que a gente fala no budismo é exatamente não gerar sofrimento. O que eu não posso é gerar sofrimento. Quando eu oprime, eu gero sofrimento exatamente e a busca pela equidade tem que ser de todos né a... monge uh, realmente tem tantas perguntas para lhe fazer mas infelizmente o nosso tempo está acabando eu agradeço muitíssimo a sua presença realmente assim uh, um baita programa tenho certeza que os ouvintes também ficarão com perguntas, querendo aquele gostinho de quero mais, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Então, agradeço a participação do monge e a Kulsan. O T-Move vai ficando por aqui. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE, e apresentei o programa de hoje. A produção do programa ficou a cargo da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller, e trabalhos técnicos desde ano ao. Estaremos de volta a partir das 6 da tarde da próxima terça-feira, falando sobre temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada, ouvintes que, que estão toda terça conosco. Até semana que vem!